O um é. bandido, bandido que foi, que tinha que estar preso e não aqui dentro botando as coisas, gente. Pelo amor de Deus, nós temos que ter brilho na cara. Nós somos uma geração de sindicalistas que vai ser responsável por perder todos os direitos. Não, nós estamos conversando aqui, nós, estamos querendo, nós temos que chegar, sentar num lugar e tomar algumas decisões. Nós temos que ir pro cacete agora, não tem uma conversa aqui não. Nós temos que chamar todo mundo aqui para dentro, acampar e não sair mais, acabou. Esses vagabundos que estão aqui, 12 deles, foram defenestrados das urnas justamente por fazer essa sacanagem contra o servidor, nós vamos aceitar que esses caras que não estão aqui dentro votem contra a gente? Pelo amor de Deus, gente! Não! Pelo amor de Deus, vocês são de uma geração que está acostumada com a luta. Vocês do Sinted também, é a hora. É a hora de tomar decisão, uma decisão séria. A decisão é séria. É progressão de classe e de nível, é recomposição inflacionária há quatro anos, corroer nossos salários 40% e mais aumento de alíquota. Não tem mais conversa fiada. Com licença. Nós vamos tomar no rabo violentamente. Me desculpa, mas é isso. Está todos nós direito em jogo nessa, nesse pacotão da desgraça aqui. Polícia, todo mundo. Polícia civil, polícia militar, todo mundo no mesmo rabo. Só fiscal de tributos e esses vagabundos que estão lá porque tem VI. Pelegada, filha da puta. É isso mesmo, irmão. Vocês são da polícia, todo mundo mesmo, todo mundo vai tomar uma por quatro anos. Quatro anos, deputado. se você foi eleito porque esses vagabundos fuderam com a gente aqui e você conseguiu atuar, assumir o lugar dessas porcarias aí. Esses caras tinham que estar presos e vão fuder com a gente agora por quatro anos, cacete. Vocês vão entrar aqui para ser o quê? Figurante, irmão? Figurante! Cadê as associações das polícias? Estão fazendo o quê, irmão? Deixando a gente se fuder sozinho, cara? Porra! Tem que ter brilho na cara, mano. Tem que ter brilho na cara. Uma campada aqui e não saindo daqui mais, velho. Perde 20 pizzas aqui, a gente fica aqui dois dias seguidos. Caga aqui dentro também. Vamos deixar essa porra desses de banheiros tudo fedido aqui, tanto cagar. É <risos> não, que é